O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca te deixará, nunca te abandonará. Por isso, não tenha medo e não desanime. Deuteronômio, capítulo 31, verso 8. Quem disse isso foi Moisés. E ele falou para Josué. Diante dos grandes desafios que Josué teria. Mas sabe o que me chamou a atenção nesse texto? É que isso não é uma profecia. Não é uma palavra enviada. Era um testemunho. Josué, creia, porque eu vivi isso. Eu sei do que eu estou falando. Não é algo que eu estou profetizando. É algo que eu estou testemunhando. Eu quero dizer para você que essa palavra ela continua viva. Deus nunca vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Caminhe, continue, não abra mão do propósito de Deus, Deus te abençoe, beijo, bom dia.